Agora chegou a hora dos vencedores do All-Star falar um pouco sobre o Survival VD e o que fazer para se tornar um vencedor. Faça igual a Luana, seduza o seu maior inimigo e faça ele jurar em nome da mãe que vai te levar para o F2. Faça como o Marcelo, com piadas engraçadas para fazer os inimigos não mirarem o... De... Jogue sem confiar nos seus melhores amigos da vida pessoal, não misture as coisas. Seja sobreestimado e esfolhe a cara deles no asfalto. Não seja prepotente e jogue despreparado para a vitória. Faça cagadas como sabotar a própria trilha, mas calma, foi tudo. Simples. Se você começar com o alvo já número 1, um, faça igual o resto a um. vá dando seu jeitinho e vá passando a rasteira Vai passando a perna em um por um. Depois dessas dicas fantásticas de como ser um vencedor, Queremos falar um pouquinho do jogo em si. O Survivor do Vini é um dos Survivors mais bem organizados que eu já joguei. Dinâmicas incríveis e um moderador super dedicado. Eu e a Luana, a gente teve duas chances de jogar o VD. A minha primeira foi o Havaí, a segunda edição. E o primeiro dela foi o Egito, que foi a sexta edição. E nós fomos nos consagrar vencedores All Star... Duas edições depois, eu venci a quarta, o All-Star Brasil, e ela venceu a oitava, o All-Star Estados Unidos. Então, seguindo a lógica, um jogador do VD-10 vai ser o vencedor do All-Star da edição 12. Então, a gente bota fé em vocês para... Usar uma coroinha ao estar de nosso... Bom, é isso. Eu quero agradecer ao Vini pela oportunidade, quando ele selecionou a minha inscrição no Survivor Havaí. E através do Survival VD, eu fiz amigos que eu quero levar por muitos e muitos anos da minha vida. Pessoas que eu quero conhecer pessoalmente. E uma coisa eu falo para vocês. Aproveitem bem. O jogo virtual, ele proporciona-se muita diversão. Tem a moderação que já se dedica um tempo da vida deles para fazer essas provas e promover essa diversão e você pode fazer amizades bem bacanas para depois estar conhecendo, viajando aí pelo país então é isso, aproveita a diversão sendo o primeiro eliminado ou indo para a final aproveita essa viagem que é o Survivor vender até mais! Obrigada, mãe por ter me trazido para o mundo dos jogos. É um prazer enorme ver o seu jogo como primeiro na minha lista. É muito gratificante saber que eu fiz parte disso com você e recebi o seu convite para fazer parte dessa história. É, parabéns pelo trabalho que você faz. Continue fazendo esse jogo brilhante que todos amam. Aqui eu me descobri. Eu fiz coisas que eu não achei que fosse capaz. Eu fiz amigos que eu quero levar para a vida inteira, inclusive você. E para os novos participantes, eu sugiro que vocês se divirtam. Se entreguem, briguem, façam amigos, se entreguem mesmo. Vocês vão ver que no final vai valer a pena. Espero que vocês também saiam vencedores e tenham o mesmo prazer que eu tive.